Bem, é, para mim a Rosa dos Ventos representa três coisas. É, em primeiro lugar, um espaço que permite a, que grupos possam se reunir e trabalhar de maneira muito concentrada, e, em especial de maneira muito inspirada, tanto pela natureza como também por toda a proposta que ali está, por todos os livros que há, todos os CDs, os tipos de música. É, a gente já fez, eu já organizei inúmeros encontros de diferentes grupos, já participei de inúmeros encontros de diferentes grupos e os resultados sempre foram impressionantes em termos de criatividade, em termos de capacidade da gente poder planejar e chegar em lugares que nós nem esperávamos que podíamos chegar. Em segundo lugar, eu acredito que a Rosa dos é um espaço importante de encontro. É, sem dogmas, de pessoas diferentes, diferentes trilhas, diferentes caminhos, pessoas interessantíssimas, diferentes caminhadas, pensando o mundo, pensando a vida. É, encontrei muitas pessoas maravilhosas que fazem parte da minha vida hoje. E, em terceiro lugar, é, a Rosa dos Ventos representou para mim também a possibilidade de eu poder mudar o é, um rumo na minha vida. Eu e a minha então companheira Anitta moramos um tempo na Rosa dos Ventos e ali foi um pouso, um puleiro em que nós pudemos ganhar forças é, para a gente poder alçar novos voos em outras caminhadas. Rosas Rosa dos Ventos representa muito para mim.